Olá, estudantes. Sejam bem-vindos à primeira videoaula da disciplina de Didática. Essa videoaula ela tem como objetivo trazer alguns elementos que são trabalhados durante o módulo 1, que tem como título Didática. Neste módulo 1, ele foi dividido em duas unidades. A primeira unidade ela tem como nome bases epistemológicas da didática e a segunda unidade tem o nome de didática, a formação de professores e identidade docente. Como objetivo de aprendizagem deste módulo, você deverá, ao final dele, compreender as bases epistemológicas da didática e relacionar esse conceito com experiências de ensino. Então, para iniciarmos a nossa conversa, certamente durante todo o período que você esteve na escola de educação básica e agora no ensino superior, você deve ter encontrado alguns professores em que comumente a gente fala esse professor tem didática. Então, o que que normalmente esse termo, é, ele pressupõe? Que esse professor, ele sabe ensinar de uma forma que todos ou a maioria dos alunos compreendam. Então, neste módulo, nós vamos conversar um pouquinho sobre este conceito de didática, sobre a formação de professores e sobre a identidade docente, ou seja, a partir de quando, como que a gente se enxerga como professor. O termo didática, ele é, é comumente é, estudado por muitos pesquisadores no mundo e no Brasil. E ele não tem uma definição única, mas nessa unidade, neste módulo especialmente, nós vamos trabalhar durante a, a bibliografia que está no cronograma de vocês, com o professor Libanio, que ele é uma referência nos estudos de didática, e ele traz essa seguinte definição. A didática, ela investiga as condições e formas que vigoram no ensino, e ao mesmo tempo, os fatores reais sociais políticos culturais psicossociais condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem traduz objetivos sociais e políticos em objetivos de ensino seleciona e organiza os conteúdos e métodos e ao estabelecer as conexões entre ensino e aprendizagem indica princípios e diretrizes que irão regular a ação didática então é, às vezes você pode achar que só ter didática é saber ensinar, mas não é só ensinar o conteúdo, é conseguir traduzir é, todos esses fatores reais, sociais, políticos e sociais, é, em aprendizagens, como condicionantes também dessas aprendizagens. E quando a gente fala em didática, sempre vem o termo a arte de ensinar. Então, quem traz esse termo para nós, e depois vocês vão ver lá no módulo 2 um, um pouquinho sobre outro termo que o Comênios traz, que é sobre a matética, na didática magna, que é o tratado da arte universal de ensinar tudo a todos, o Comênios ele vai ser um precursor que vai conseguir organizar e sistematizar a didática no sentido que existem Passos, existem caminhos e formas que, se eu ensino o meu aluno, ele aprende mais. Então, um dos, dos trechos dessa obra, que é muito famosa é, e que tem no material de vocês, nos vídeos, nas leituras, traz o seguinte, a proa e a polpa da nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes aprendam mais então acho que é esse nosso objetivo enquanto professor ensinar de uma forma que os nossos alunos aprendam mais então o que é ter didática é conseguir que seus alunos aprendam da melhor forma possível e aprendam e consigam utilizar essas aprendizagens durante a sua vida. Quantos conteúdos, muitas vezes, nós vimos durante o período que nós estivemos na escola e que a gente pensa, para que, que eu vou utilizar esse conhecimento? Por que, que eu tenho que aprender isso? Então, nós, enquanto professores, precisamos fazer essa ligação, entre aquilo que nós ensinamos os conteúdos e o que é possível que os nossos estudantes consigam fazer com ele então o professor ele precisa ter a consciência da sua responsabilidade em proporcionar aos alunos este melhor ensino então a didática portanto trata dos objetivos condições meios de realização do processo de ensino ligando os meios pedagógicos didáticos a objetivos sociopolíticos. Não há técnica pedagógica sem uma concepção de homem e de sociedade, como não há uma concepção de homem e sociedade sem uma competência técnica para realizá-la educacionalmente. Então, você pode conhecer... É tudo sobre determinados conteúdos, mas se você não conseguir fazer essa ligação é, com objetivos pedagógicos, o que eu quero que meu aluno seja capaz de fazer, como é que ele pode usar esse conteúdo durante a sua vida, ela vai ser um, um, um processo de ensino esvaizado Então, por isso é importante nós conhecermos também as técnicas, os métodos e aliá-los a realidade que nós estamos trabalhando. Então, qual seria o papel do professor nesta relação do ensino e da aprendizagem? Seria o planejamento, a seleção dos conteúdos, o programa de tarefas, criar condições dentro da sala de aula, incentivar os alunos, ou seja, o professor é ele quem vai dirigir as atividades para que esses estudantes se tornem sujeitos ativos. Então, nós precisamos é, romper com essa concepção de ensino que muitas vezes o professor ele é detentor do conhecimento e a gente só passa isso para os estudantes, como se eles não tivessem... É, já conhecimentos prévios, como se eles não é, já compreendessem determinados conteúdos e também fazer essa ligação com a realidade de cada estudante. Então, uma escola, por exemplo, que está localizada na região das águas ou uma escola que está num centro urbano, a relação com o conhecimento ou com determinados conhecimentos, ele vai ser diferenciado. Então, é importante que o professor faça esse planejamento, aliando esses conhecimentos que os estudantes já têm, desse conhecimento local, regional, esse conhecimento das relações que se estabelecem entre as pessoas de uma determinada comunidade, para que ele pense esse planejamento. E na unidade 2, que se chama didática, a formação de professores e identidade docente, nós vamos trabalhar é, com um tema que é como que a gente se reconhece, professor? Será que nós já nascemos professores? Quantos de vocês já viram famílias inteiras em que existem professores? Será que existe alguma coisa na nossa genética que faz com que nós nos tornemos professores? E esta concepção é, de vocação que nós já nascemos... É, em relação à docência, ela também precisa ser desmistificada, ela precisa ser rompida. Então, quando uma família inteira é, possui professores, isso significa que ao longo da vida, essas pessoas se tornaram professores, seja pelo exemplo, também pela formação inicial, também pelos cursos de formação continuada e também pela prática. Então, quando nos tornamos professores, quando nos entendemos professores. Então, quais são essas influências diversas que permitem uma constante ressignificação do que é ser professor para cada professor? Então, muitas vezes, você entra num curso de licenciatura porque era a opção que você tinha para fazer ou porque o curso que você gostaria de fazer não tem na sua região e... Não é uma escolha é, muito clara para você naquele momento. Só que durante a sua formação inicial, que é o seu curso de graduação, você de repente passa a se descobrir como professor. Ou até mesmo na escola bíblica dominical que você ministra aulas, ou em algum projeto social. Ou seja, nós sofremos influências diversas que fazem com que a gente se encontre e se conceba como professor. Então, Tardif, Pimenta e Freire, que é um texto que tem no material de vocês, eles esclarecem que os saberes docentes não advêm somente da formação inicial. E aqui a gente trata a formação inicial como curso de graduação. Tampouco ali se encerram. Seu processo de construção possui fontes diversas que levam em conta o sujeito professor nas suas variadas formas de ser ou estar no mundo, suas experiências de vida, entre outros aspectos que lhe conferem um caráter de subjetividade. Então, não é só a graduação que faz com que você se torne professor. Não é só você ministrar cursos na igreja ou na sua comunidade de bairro, ou de repente em algum clube que você faça alguma formação de alguma expertise que você tenha. Nós os tornamos professores é, de formas, de fontes diversas, tá? Por influência da família, por influência, de repente, do mercado de trabalho, por uma escolha profissional, e esse texto vai tratar especificamente sobre isso. Então, é, está vinculada a todo o processo de escolarização do professor, desde a infância até a fase de licenciatura, essa sua escolha. Ou seja, as concepções que os professores vão formando sobre o processo de ensino e aprendizagem têm como fonte também a sua própria história de vida e do aluno. Quantos de nós não escolhemos alguma profissão ou a docência porque tivemos professores e bons professores ao longo da nossa trajetória escolar? Então, às vezes você tem um professor que te inspirou e que você olha para sua história e pensa: eu gostaria de dar aulas porque eu tive um professor que mudou a minha vida. Então, isso também faz parte do nosso reconhecimento do ser professor. Então, por meios de mobilização, do estudo das teorias da educação, da didática, o futuro professor vai incorporando o ensino como uma prática social. A produção de saberes docentes não pode ser limitada somente ao processo de formação de professor, a própria prática docente. Então, não é, é, é uma grande discussão que nós temos muitas vezes quando nós vamos nas escolas e os professores falam, esqueçam toda a teoria que vocês viram lá na universidade, porque a prática é o que realmente conta. E aqui, vocês vão perceber que não existe prática sem teoria e teoria sem prática. Então, a teoria ela é utilizada, eu costumo dizer, como as lentes que vocês vão utilizar para compreender a escola, para compreender o seu aluno, para compreender determinados conteúdos, o professor não só aprende os saberes, mas também os produz e reproduz por meio da ação prática educativa, levando em conta suas experiências e anseios por uma educação de qualidade. Então, é isso que nós esperamos que essa relação entre os conhecimentos adquiridos na teoria e a prática que vocês já vivenciaram como estudantes, que vocês vão vivenciar aqui na graduação como estagiários, ou se de repente vocês já são atendentes de creche para a escola, se vocês são professores de apoio da educação inclusiva, que vocês se ressignifiquem enquanto professores. Então, às vezes, vocês têm uma visão da escola que ela é de acordo com a vivência de vocês como professores de apoio da educação infantil. E aí quando vocês estão na universidade, que vocês têm a oportunidade de aprender determinados conceitos, de ter essas lentes sobre determinadas teorias, vocês ressignificam o seu trabalho na escola e esse é o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.